Está sendo construída em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, a Casa da Família abraâmica, Uma sinagoga, uma igreja e uma mesquita em um complexo que está programado para abrir em 2022. Estas são as declarações do Comitê Superior da Fraternidade Humana. O órgão, que também está supervisionando o projeto, ressaltou que a iniciativa é inspirada no documento de 2019 sobre a fraternidade humana. Construído na ilha de Saadiyat, em Abu Dhabi, o projeto está sendo seguido de perto pelo Papa Francisco e o grão imame de Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb, que aprovou o projeto. O projeto da Casa da Família Abraâmica, do arquiteto David Adjaye, expressa os valores comuns do judaísmo, do cristianismo e do islamismo através de três edifícios principais, uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga, localizados em um só lugar. Como tal, o complexo constrói pontes entre as civilizações humanas e as mensagens celestes. Os nomes das três casas distintas são Mesquita Imam al Igreja de São Francisco e Sinagoga Moisés Ben Maimon. Além dos três locais de culto, o local inclui um centro cultural que visa encorajar as pessoas a decretar a fraternidade humana e a solidariedade dentro de uma comunidade que preza os valores do respeito recíproco e da convivência pacífica, enquanto que o caráter único de cada fé é preservado. Leison Santos, canal no YouTube Método Secundário, se não for inscrito dá essa força pra nós, se inscreve lá beleza? Tamo junto